Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês o projeto Aerotime. O objetivo do projeto é garantir o uso ativo de criptomoedas, em particular o token deles IND, na indústria global de viagens e redes de pagamento. Além disso, o projeto ele pretende criar sua própria exchange de criptomoedas. E eu achei muito bacana, logo de início aqui no vídeo, passar uma informação para vocês que eu vi aqui do projeto. Ele tem CNPJ, tá? Então isso dá uma garantia pra gente, né, investidor. Né? Mostra que tem uma empresa registrada ali e estão fazendo as coisas de forma correta. Né? Então enfim, basicamente aqueles revolucionam, como eu falei, a indústria de turismo e pagamento em viagens, tá? Aqui inclusive tem um White Paper a gente pode estar acessando em português, tá? E aqui, obviamente eu não vou ler para o vídeo não ficar um vídeo é, monótono, mas uh, como investidor vale muito a pena dar uma olhada minuciosamente no projeto, né? Para você fazer a sua decisão de investimento. Lembrando, o, o investidor cara tem que fazer o dever de casa estudar se quer investir em alguma coisa. Então como que eles fazem aqui? Olha só, eles usam EA né? Inteligência Artificial, onde basicamente. Basicamente, Ela aprende constantemente, então você descreve os recursos que você deseja fazer o pagamento e a inteligência artificial fornece as opções visuais na Aerotime, muito bacana, né? Então eles não vão apenas produzir uma troca de criptomoedas, mas também garantir que o seu token seja usado ativamente na indústria de turismo no pagamento global, onde você vai poder pagar com qualquer moeda e vai ter a conversão instantânea. Além disso, a plataforma deles é disponível para Android, se você tem um aparelho Android ou iOS, e obviamente também aqui pelo computador, né? Então, onde você pode comprar, vender, trocar, tem cartão de crédito pré-pago que eles estão tá implementando no projeto. Então olha só aqui toda a dashboard para você estar tá fazendo as operações, né? Sim, projeto completo. Aqui a gente vê um pouquinho também da distribuição e taxas, a gente já vai acessar a BSC scan. então um supply de 500 milhões, 100% em circulação, então 100% dos tokens vão estar disponíveis para negociação e não tem taxa, zero de taxa na compra e na venda, isso é muito importante, né? E aqui a gente tem um pouquinho do roadmap, né? eles pretendem atuar em diversos países, e olha só, presta atenção, agora a listagem, começando na CoinMarketCap, na CoinGeek, lançamento agora dia 10 do 5, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo vai estar tá indo para o ar agora, nesse dia 10 basicamente, então é o momento é, perfeito em qualquer lançamento, é, é o momento ideal ali, obviamente que tem um risco, galera, envolvido, mas aí você faz sua decisão, né? pode trazer um bom resultado, dependendo da maneira que o investidor fazer a operação, mas assim, lançamento, geralmente é aquele momento, que todo mundo espera uma valorização do ativo, tá? E aí, é, eles pretendem estar continuando com divulgação global, é obter certificados, próprio site de compra, mais divulgação, divulgação de sites, enfim. Vamos construir o um futuro juntos? Bacana a apresentação deles, né? Aqui no Twitter deles já são 14 mil seguidores. Mostra que tem um bom público já acreditando no projeto, isso é importante. Aqui também eles postaram que fecharam parceria com a BSC Gems Alerta, onde tem 247 mil seguidores, ou seja, só fechar fechando grandes parcerias como eles prometeram para divulgar o projeto e aqui são mais de 200 mil pessoas para poder ver o projeto e potenciais investidores né também fecharam parceria com esse The Raven Crypto tem mais de um milhão de seguidores Olha só o potencial aqui quantas pessoas observando o projeto através da divulgação que eles falaram também tem o telegram do projeto lembrando todos os links tudo que eu tô mostrando aqui para vocês vai estar tá embaixo para você acessar e estudar o projeto aqui o telegram acho que vale muito a pena entrar são mais de 8600 membros tem 187 online agora Sempre é importante entrar nos Telegram dos projetos, para você ficar por dentro, não perder o lançamento, não perder as novidades do projeto, estudar e entender o projeto. E também você pode conversar com outros investidores e tirar dúvidas, que é muito importante, não fique com dúvidas. No Telegram são mais de 6.533 seguidores, um bom público também acompanhando nessa rede social. Também tem o Discord, eu vou deixar o link para vocês acessarem aí embaixo. Também é um bom canal para se comunicar e tirar dúvidas. E para a gente fechar algumas listagens, né? aqui a divulgação oficial da listagem na Consbi, e tá? Então aqui é a Consbit para quem não conhece, tá bom? Então, tá, já tá aqui no esquema a listagem. Aqui na BSC Scan você pode também tá fazendo aquela análise mais minuciosa se você é, desejar, né? E aqui na CoinMarketCap, acho que é a principal na minha opinião, já tá aqui no esquema. Obviamente ainda não tá no momento que eu tô gravando o vídeo as informações, porque ainda vai ser lançado, como eu falei agora dia 10, tô gravando o vídeo dia 9 de maio, dia 10 vai estar tá tudo disponível, né? Aí começa a aparecer gráfico, movimentações e tudo mais, OK? Pessoal, esse é o vídeo então, espero que vocês tenham gostado, lembrando, todo investimento ali, principalmente criptomoedas, tem um risco, então analise bem a operação que você vai fazer, decida ali por conta própria dos seus investimentos, ok? Então, bons estudos, um abraço e até a próxima!